Eu tenho orgulho da bandeira vermelha do PT e da estrela do PT. Isso não diminui o orgulho que eu tenho pela bandeira brasileira, pelos valores da minha pátria, pelos valores da minha nação. O que eu não posso é roubar de 213 milhões de brasileiros o símbolo que é de todos para tentar transformar um símbolo de um partido. Quem tiver partido, que crie juízes, faça a música do seu partido, faça uma bandeira do seu partido, faça um manifesto do seu partido, faça um programa do seu partido e diga por que, que eles criaram um partido. Eu sei por que, que eu criei o PT. Tenho noção. Eles que façam o mesmo. E aí sim, a gente vai construir um país democrático, com muita divergência, porque a democracia, como eu digo sempre, não é um pacto de silêncio. A democracia é efetivamente uma sociedade em evolução, em movimento, questionando e brigando, lutando, reivindicando para que ela possa sempre aperfeiçoar a democracia e melhorar suas condições de vida.